Todos sabemos que os esportes são extremamente benéficos para as pessoas e para a sociedade em geral. Além de serem ótimos para se manter em forma, ajudam na formação física, psíquica, reduzem a probabilidade do surgimento de doenças e desenvolvem habilidades únicas em cada indivíduo. Os esportes também ajudam os jovens a se envolverem com uma possível carreira profissional, retiram muitas pessoas da influência de drogas, vícios e hábitos prejudiciais à saúde. Mas os esportes não se limitam apenas aos que envolvem atividade física. Afinal, existem diversos jogos e atividades competitivas focadas apenas no exercício mental de um indivíduo, conhecidos como Mind Sports ou Esportes da Mente. O pôquer, por exemplo, é o jogo de cartas mais popular do mundo, e apesar de parecer apenas um jogo de azar, requer altas habilidades de raciocínio para calcular probabilidades, memorizar combinações e até mesmo saber blefar contra seus oponentes. Além disso, seu cenário competitivo o fez se tornar atrativo para a realização de campeonatos, formação de times e de torcidas, sendo oficialmente considerado um esporte em 2010 pela Associação Internacional de Esportes da Mente. Já o Gamão, criado há 5 mil anos atrás e considerado um dos jogos mais antigos da humanidade, é outro exemplo. Os jogadores movem suas peças em sentidos contrários, e quem ganha é aquele que consegue retirar todas as suas peças primeiro com base nos dados jogados. É uma ótima forma de desenvolver o raciocínio lógico-matemático, principalmente por também ser um jogo de percurso. Contudo, o jogo de tabuleiro mais famoso do cenário competitivo é, sem dúvidas, o clássico xadrez. Além de ser um esporte, também é considerado como arte e até mesmo objeto de estudo da ciência. O xadrez é um jogo que envolve muitas habilidades mentais, como memória, concentração, tática, estratégia e percepção. Ao contrário do pôquer, não existe sorte dentro desse tabuleiro de 64 casas. Tudo depende do seu modo de jogar. Começando pela abertura, que é quando você faz uma movimentação específica de peças no início, prosseguindo para o meio-jogo, no qual a maior parte das peças já alcançou seu desenvolvimento, até a estratégia de final de jogo, onde há poucas peças e, provavelmente, o famoso xeque mate a captura do rei inimigo. Vale lembrar que o cenário competitivo de xadrez está cada vez maior. Em 2010, o site Chess.com chegou a analisar 125 milhões de jogos, o que além de ser uma base enorme de jogadores, Apresentou um aumento de 66% em comparação ao ano anterior. E ainda, nesse mesmo período, foi lançada a série O Gambito da Rainha na Netflix, alcançando enorme audiência e alavancando ainda mais a popularidade do jogo. Não obstante, o xadrez também é um ótimo esporte para se assistir. Com a popularidade do grande mestre Ricardo Nakamura, alguns torneios online do jogo chegaram a 50 mil espectadores simultâneos, fazendo do xadrez uma das categorias mais visualizadas na plataforma Twitch. No Brasil, canais como o Xadrez Brasil. Brasil, Rafael Chess e GM Evandro Barbosa já alcançaram juntos mais de 90 milhões de visualizações. Agora, o que foi anunciado recentemente vai entrar para a história. A corretora de criptomoedas FTX patrocinou o Meltwater Champions Chess Tour, um torneio online de xadrez, e dará 100 mil dólares em Bitcoin ao campeão do torneio. Além de ser o primeiro evento de xadrez com premiação em Bitcoin, contará também com a presença do atual melhor jogador de xadrez do mundo, Magnus Carlsen, disputando o prêmio contra o quarto melhor jogador mundial, Ian Nepo, além de diversos jogadores do mais alto escalão. O torneio Começará dia 23 de maio, esse domingo, durando até o dia 31, sendo transmitido oficialmente na TV2, Eurosport e plataformas online da Twitch e YouTube. O CEO da Corretora de Criptomoedas FTX, Sam Buckman Fried, disse que o motivo dessa parceria é fazer com que as pessoas se sintam mais familiarizadas com Bitcoin, popularizando ainda mais a moeda. Além disso, como mostrado pelo site chessbase.com, a FTX firmou um contrato de longo prazo com a empresa Play Magnus Group para se tornar seu parceiro oficial de criptomoedas. Andreas Thom, o CEO da empresa, falou sobre sua empolgação com o acontecimento. Nas palavras dele, estamos entusiasmados em anunciar que a FTX está em parceria com o Tour para reunir os fãs de xadrez com os entusiastas de criptomoedas, celebrando essas duas indústrias que estão crescendo rapidamente. Para o Play Magnus Group, esse é um grande momento, já que nós, junto com muitos jogadores de xadrez ao redor do mundo, temos acompanhado as criptomoedas por muitos anos e estamos apaixonados em celebrar essa indústria no próximo torneio. Com tudo isso ocorrendo, a popularização do Bitcoin é um passo muito importante para, cada vez mais, estarmos próximos de conseguirmos nossa liberdade financeira e acabarmos com o monopólio monetário. Assim como no xadrez, estamos fazendo nosso jogo em três etapas. Na abertura, Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo, abrindo o jogo avante a liberdade e descentralização. Já no meio-jogo, etapa atual, estamos desenvolvendo cada vez mais essas peças. Mineradores, entusiastas e libertários cumprem um papel muito importante na adesão das criptomoedas. Por fim, na etapa final do jogo, só restará o inevitável, o grande xeque-mate que acabará com o poder tirânico do Estado. Ei, obrigado pela sua preferência! Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal, clique no sininho e faça parte do nosso clube de membros. Volte sempre!